Clube Curitibano, campeão brasileiro infantil, com uma certa facilidade, cerca de 200 pontos à frente da equipe do Minas Tênis Clube, é o, o grande vencedor da disputa de Santos. Quatro dias de competição, um número recorde de participantes, uma competição que, na minha, edição, na minha opinião, esteve muito próximo da perfeição. Excelente nível, bons tempos, nós tivemos cinco recordes brasileiros de categoria batidos, dois no último dia... Uh, boa disputa, foi a... nós tivemos algumas coisas interessantes, como, por exemplo, os atletas puderam participar uh, até duas provas por dia, uh, e até aí gerou uma hora na hora da competição que foi o Lucas Tudoras, mas também a pontuação até 16º lugar, que acho que foi bastante interessante. Nós tivemos, nos 102 clubes participantes, 78 pontuados. Acho que isso foi bem interessante uh, e expressivo para a base da natação brasileira. E por que, é que eu disse que a competição não foi perfeita? porque faltou a piscina de aquecimento. Não tem como fazer um campeonato brasileiro dessa dimensão, com esse número de atletas, com esse número de clubes, sem uma piscina de aquecimento. Sempre o Clube Vasco da Gama tinha fornecido, dessa vez eh, se recusou, não se sabe exatamente o motivo, mas a verdade é de que já que o Clube Internacional de Regatas está programado para receber os campeonatos brasileiros infantis de inverno de 2019 e 2020, não vai poder acontecer sem uma piscina de aquecimento. A piscina de soltura oferecida pelo clube internacional, a piscina do associado, muito fria. ela é até pior para os atletas soltarem do que estarem naquela competição. No mais, perfeito. Parabéns, CBDA, excelente resultado. Interessante falar sobre o Clube Curitibano, acho que é uma equipe sem estrelas. É uma equipe que não ganhou nenhum troféu de índice técnico, nenhum troféu de eficiência. É uma equipe, é uma equipe. E acho que é interessante falar sobre o Curitibano também o, o detalhe de que. Pelo fato de terem vencido no ano passado, poderia ser dito que foi um acidente, caiu de paraquedas, não. É uma sequência, é um trabalho que vem da base, se destacando desde a categoria mirim, passando pelo petis e agora brilhando no infantil. Cuidado que o Curitiba no ano que vem pode, quem sabe, ser campeão brasileiro juvenil, chegando até em cima, excelente trabalho para a equipe do Paraná. O Minas foi vice-campeão, uma equipe que inclusive não figurou entre os três melhores do Infantil 1, não figurou entre os três melhores do Infantil 2, mas na combinação dos resultados, o Minas é o segundo, o Clube Espéria, excelente resultado do Espéria também, terceiro lugar, muito bom trabalho, o professor Eric Sona, que trabalho está fazendo o Eric com uh, a sua equipe. Maior destaque individual da competição, sem dúvida nenhuma, o Lucas Tudoras, cumpriu um desafio tremendo, um desafio de nadar. Oito provas individuais, todas elas com medalha de ouro, bateu o recorde brasileiro de categoria na sétima, que foi exatamente a prova dos 200 metros nado borboleta, que era um recorde do Lucas Salata, ainda teve energia para ganhar os 400 metros nado livre. Esse mesmo nadador ainda nadou as provas de revezamento, das quatro provas de revezamento, esteve em três pódios, e um deles, inclusive, foi medalha de ouro, o 4 por 200 livre. Nós estamos falando de um nadador realmente diferenciado, um nadador que uh, até entre o anúncio do, das duas provas por dia, e a efetivação no calendário nacional e nos regulamentos, houve muito pouco tempo de preparação. O que quer dizer o seguinte, que o Lucas já estava preparado para enfrentar esse tipo de coisa. Não foi ele o único que nadou oito provas neste campeonato, mas ele era realmente quem estava muito bem treinado e muito bem preparado. É um nadador diferenciado e foi realmente um show ter assistido o Lucas Tudoras nessa competição. A destacar no último dia, o recorde brasileiro na prova dos 100 metros na do peito, Além do Lucas Tudoros, do que bateu o recorde nos 200 borboleta, o 100 peito infantil 2 masculino, no qual o Thiago Faleiros e o Stephan que os dois nadaram abaixo da marca Guerra do Alan Nagaoca. Um nadou para 1,503 e 1,535. Isso quer dizer o seguinte: os dois recordes brasileiros do Alan Gaoka, de do infantil 2 caíram nessa competição. Nos 200 metros nada do peito para o Stephan e agora os 100 metros nada do peito para o Thiago. E bom que tem uma alternância de nadadores, uma boa revelação, bons nomes sendo revelados nessa competição. Eu acho que foi interessante para todo o campeonato. Além do, dos destaques masculinos, a gente destacar os femininos. A Giovanna Medeiros foi a melhor nadadora da competição, nadadora que bateu dois recordes brasileiros nos 100 e 200 metros de estado livre. Nadadora do Corinthians, de destaque, grande potencial, dois recordes que eram da Rafaela Hauric. Só eu achava que poderia ter sido um pouquinho melhor o 400 livre da, da, da Giovana, até pensando no futuro. Quem tem 2 e 1, mesmo ela ter um ganho, 4,22, não é uma marca que tem muita referência. 2 e 1, 200 metros de lado livre, espetacular. 4,22 nem tanto. E sei como o treinador dela, o Maceió, do Corinthians, preocupado com o programa, com o futuro da nadadora, sabe que ela precisa também criar um pouquinho mais de bagagem, até para que possa enfrentar melhores resultados à frente. No mais, uma grande competição, grandes resultados, acho que a natação brasileira sai fortalecida, gostei do que vi, acho que é, vários nadadores aparecendo, é, quase 80% dos nadadores é, de, de clubes pontuaram na competição e cerca de 50 clubes estiveram nas finais A. Eu acho que isso é muito expressivo, nós tivemos clubes que normalmente não sobem ao pódio, foram pela primeira vez ao pódio do Campeonato Nacional, clubes que nunca tinham sido campeões brasileiros, como a BDA, nunca tinha ganhado uma medalha de ouro no Campeonato Brasileiro, ganhou três, fantástica essa garota, essa menina do, do, do infantil, um feminino do, da BDA, foi realmente sensacional. E, sim, houve uma revelação de valores muito bons, eu acho que sai, quem esteve em Santos sai realmente bastante motivado, uma competição muito bem tocada, muito bem organizada, e acho que sai positivo, é totalmente positivo o crédito desse, desse torneio agradecimento especial ao Clube Internacional, que fez uma competição muito boa, muito organizada, levou à frente uh, uma organização e ofereceu o que melhor poderia oferecer. Nadar naquela piscina é realmente sempre muito bom, porque é uma piscina rápida, os tempos... Se você olhar os tempos de balizamento, os tempos acontecidos nas eliminatórias, os tempos das finais, todo mundo baixando o tempo, é incrível como se baixa tempo naquela piscina. É uma piscina de história. É uma pena, como a gente diz, que é a piscina de aquecimento, mas é algo que precisa ser corrigido. E aí nós temos duas opções. Ou... Se consegue um acordo com o Vasco da Gama, que volta a ceder a piscina de 25 metros para servir de aquecimento, de soltura durante o torneio, ou infelizmente nós não vamos poder fazer mais esse Campeonato Brasileiro de Inverno nos próximos 2019 2020. É uma pena, porque eu acho que Santos merece, Internacional foi sensacional. Foi isso, por agora é isso, a gente volta a fazer os boletins a partir da disputa do Campeonato Brasileiro Juvenil, que acontecerá na piscina do Botafogo na outra semana. A gente se vê. Até lá.